tudo bem com vocês né estamos aqui para falar do reparo da caixa de direção elétrica dos veículos Honda 2010 em diante ou pelo menos 2010 até final de 2012 aonde há um problema muito comum recorrente em todo o país que está Carros, é ve é veículos vendidos em outros países, que é a batida. O carro em condução, seja lombado, buraco, qualquer relevo na pista, bate-se muito e dá ali um contato, um barulho bem assim específico, que a gente identifica ser ferro com ferro. E nesse vídeo, ou nessa sequência de vídeos, né, a gente vai falar desse defeito e vamos falar também de como resolver com segurança, garantia esse problema, reparar essa caixa de direção com garantia, volto a dizer, tá certo? Então a gente vai é, se relacionando aqui e assim te trazer essa informação muito útil e como eu costumo dizer de valor. Meu nome é Alexandre Silva. Sou aqui proprietário da oficina de direção hidráulica Direção Hidráulica Alecar. Né? Estamos aqui na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro. E com isso a gente espera poder te ajudar de alguma maneira, tá certo? Eu tenho aqui em minhas mãos é, algumas peças aqui que a gente iniciou o um trabalho de reparação. Então aqui a gente vai te mostrar. Algumas coisas características, né? como a ferrugem, a retífica, como aonde que se dá, né? aonde que começa o problema, certo? É nessa peça aqui, que a gente chama, onde chama como eixo, tem síndrome também de cremaleira ou haste. A haste aqui, aonde que recebe a, o direcionamento do condutor do carro, para a direita ou para a esquerda. Claro, a minha direita e a minha esquerda. Aí você vê aí na, na, na condição que você estiver aí, tá certo? Então, sendo assim, a gente pretende resolver com o recurso garantido e segurança principalmente. Por quê? Porque são peças aí, componentes de segurança do veículo, que é a direção. Deve funcionar perfeitamente em 100%. No entanto, muitos outros mecânicos no Brasil... Né, e muitos outros países, onde são vendidos esses carros, não dão garantia, prometem muitos fundos, muitas coisas, né, para poder ir na tentativa de tomar o seu dinheiro e trazer uma solução, caso também, muitas vezes, eu posso estar falando com o mecânico, né que tem essa dificuldade aí em resolver, e talvez você não seja do mecânico picar, né? Você entende o que eu estou falando, né? Então, é... então, quer dizer, talvez você não seja esse cara, certo? Mas está aí correndo atrás para poder um serviço de qualidade e segurança para o seu cliente. Estamos aqui também para poder, quem sabe, te ajudar, ok? Então, na descrição desse vídeo, aqui embaixo, vai estar um link aqui, tá bom? Onde você pode fazer o um contato com a gente, adquirir aí ou, ou, ou está aí acessando os vídeos pelas quais a gente ensina, e explica de maneira detalhada, de maneira específica do que se trata é, esse assunto aqui. Repara na caixa de direção elétrica Showa, a marca da caixa é Showa, é uma marca japonesa, certo aonde fabrica aí é, peças e componentes para direção e outros sistemas mais. Para os veículos da Honda no mundo inteiro. E aqui em nosso país não se encontra essas peças disponíveis novas no mercado é, comum. Somente nas concessionárias. um valor que hoje, no dia de hoje, onde a gente está gravando esse vídeo está em torno aí de um pouco mais de 12 mil reais. Enquanto essa caixa aqui a gente consegue resolver o problema dela, né? Com o um valor muito melhor, que a gente explica também nesse vídeo, tá certo? Então, é, você pode estar aqui é, é, ciente de que a gente, vai estar, a gente vai ter essa condição de te mostrar, demonstrar de maneira muito didática, passo a passo, né? é, te deixando a par de, de, de, de fornecedores, de outros serviços que estão aqui envolvido Como embuchamento Certo? É, como a, a, a retífica Da cremaleira Que é um serviço muito bem Feito e aprimorado Correto? A recuperação dessa peça Ou até mesmo a aquisição Dessa peça nova Existe como você está adquirindo Se for o caso de uma peça Chegar ao ponto de Desgaste De não ter mais como reparar que é, pode chegar nesse ponto, existe essa possibilidade, você adquirir uma peça nova. A gente também vai nesse vídeo estar falando a respeito disso, certo? Tudo relacionado aqui à montagem perfeita dessa caixa, a gente vai estar te passando. É só você clicar no link abaixo, OK? Que a gente vai estar aqui disposto a te ajudar. E você aí do outro lado colocar uma grana joia no bolso, tá certo? cliente satisfeito ou você que é aí o cliente final feliz com o serviço que foi aplicado no seu carro e conduzindo a sua família com toda a segurança nesse carro que é um senhor carro é um carro digamos abençoado por Deus né Honda é assim mas não foge aí é a regra dos, dos outros carros e montadores do nosso país, que encontram as estradas muito ruim, e com isso danificando aí diversos partes do sistema de suspensão, tá bom? Então fica assim aí a nossa, é, a nossa oferta, tá bom? E basta você clicar aqui e saber mais acerca do que a gente vai estar falando desse serviço que era escasso e raro no país. Se você for um multiplicador... Desse conhecimento, certamente, você contribuirá com o crescimento do nosso país. Tá bom? E agora, a gente vai partir aqui para explicar detalhadamente é, a continuidade, certo? Já desmontamos, lavamos uma peça aqui para fazer demonstração.